Boa noite, bem-vindos aqui ao sofá da Vila, que é a nossa live semanal do Instituto Vila Mil, meu nome é Késia Vila Mil e agradeço a presença de todos vocês, enfermeira Marcela, Rafa Diniz, Flávia, Késia, Gabriela, bem-vinda, Luísa. Ana, Júlia, Lado de Cá, Júlia, todos que estão entrando, muito bem-vindos. Nós nos encontramos aqui nesta live do Instituto Vila Mil para falar de temas relacionados à ginecologia e obstetrícia. E hoje eu vou escrever aqui o nosso tema, não sei se vocês sabem qual é o nosso tema de hoje. Hoje é o momento ideal para o parto, para o parto em casos de diabetes e hipertensão, tá? E para participar dessa live hoje aqui comigo, eu convidei a doutora Luciana Guedes que é aqui pelo Instituto Vila Mil. E ela é especialista em gravidez de alto risco durante anos, ela fala... Ei, Lu. Ei, tudo bom? Tudo bom, bem-vinda. Obrigada. No Instagram, hoje, ele está penalizando a gente. O Instagram faz isso de vez em quando hum. porque a gente posta vídeos de partos. Então, ele de vez em quando penaliza a gente, a gente fica sem poder fazer live lá no Instagram do Instituto, entendeu? Uhum. É, então, volta e meia, a gente fica sem poder fazer live lá, mas aí depois volta, tá? <risos> é, então, a Luciana, a gente não estava falando, ela é especialista em gravidez de alto risco, né? Então, por isso que ela está comigo na live. Ela que atende nossas gravidezes de alto risco ali no Instituto Vila Mil, né? Junto com a gente, discute os casos, ajuda a gente pra, a tomar as decisões. Então, nós vamos falar aqui sobre isso hoje, né? Qual que é o melhor momento para é, a gente terminar as gravidezes para o nascimento dos bebês, né? No caso de mulheres que têm pressão alta e têm diabetes. É, é sempre uma dúvida muito comum das mulheres que têm diabetes, principalmente, quando que deve o bebê nascer das mulheres que têm diabetes. Então, eu vou pedir para as mulheres, vocês que estão assistindo essa live, que tem aí amigas que têm diabetes, que estão grávidas, ou que têm diabetes, que ou que descobriram diabetes na gravidez, para chamar as minhas amigas de vocês para a live. Eu só clicar nessa setinha que está aqui, ó, embaixo, a gente clica na setinha que está aqui embaixo da tela, e vai convidando aí as amigas a participarem da live. É só clicar, enviar aí para as amigas... E as amigas vão receber o convite para participar da live. Vão gastar aí 10 segundinhos para fazer isso. E aí a gente vai estar tá convidando um tanto de gente para participar da live com a gente. Vamos fazer isso? Rapidinho? Vou dar um tempo para vocês fazerem isso. Convidaram? Uma ação boa sempre ter lugar, né? Vamos ver. Vamos lá convidar. Convidei um tanto de gente. Eu tô convidando aqui o pessoal, ó. Bem, para quem não sabe, o Tora Lu tá grávida também. Tá Fala aí, Lu, quantas semanas? Tô com 24 semanas e um dia hoje. Estou chegando na época de fazer né, o, o exame para rastrear. Diabetes, né, inclusive. Meu bebê vai ser um rapaz, Frederico. E é isso. Então, vocês podem perguntar a hora que vocês quiserem, tá, gente? E discutir isso. Tá? Porque... Existem muitas dúvidas, né, e muita confusão entre as pessoas sobre qual que é o melhor momento do bebê nascer. É, tem muitas pessoas que acham que tem que adiantar muito o parto, e isso depende de vários fatores. É muito importante que o bebê nasça no momento correto, mas também é muito importante que a gente, não o bebê não nasça adiantado se não for necessário, porque cada minuto dentro do outro é muito importante para o bebê. E também, ao mesmo tempo que cada minuto dentro do útero é muito importante para o bebê que precisa ficar dentro do útero Quando o bebê tem que nascer, cada minuto dentro do útero é muito arriscado para ele Então, essa decisão é o grande trabalho do obstetra né? É a decisão do timing que a gente fala A gente basicamente decide o time e a via de parto né? Quando interromper a gravidez, quando o bebê deve nascer e como o bebê deve nascer. E se for nascer de parto normal, como vai ser a indução do parto? Como nós vamos monitorar o parto? Isso é o que a gente quer conversar aqui com vocês. Então, primeiro, né, Lu? Quais são os tipos de diabetes, né, Lu? É importante a gente mostrar para as pessoas quais são os tipos de diabetes e quais são os tipos de pressão alta. Uhum. É, é, eu só queria comentar uma coisa antes, que esse tema ele é de uma importância tremenda, né, assim... Eu acho que, eu acho não, na verdade, são as duas condições mais importantes na gravidez, né? A pressão alta e a diabetes. E, e a questão mais importante que o obstetra vai ter, né? Nas suas mãos, na hora aí, de tomar a decisão de, do momento do parto. Então, hoje a gente está aqui falando do, da, da questão mais importante aí que a gente pode ter na obstetrícia, né? Que é conseguir ir patiando e indicar aí a interrupção do parto no momento adequado, né, no melhor momento para a mãe e para o neném. Sim, sim. Bom, então, sobre os tipos, vamos falar primeiros de diabetes ou... Primeiros diabetes, fala quais sim. são os tipos. Bom, então a gente vai ter a diabetes gestacional e a diabetes pré-gestacional, né? A pré-gestacional a gente tem alguns tipos, dois mais comuns, que é o diabetes tipo 1, que é aquela diabetes que, quando, que normalmente a pessoa vai ter desde a infância, né, ali com 7 anos, enfim, ou talvez um diagnóstico um pouco mais tardio. É aquela diabetes que vai ter que usar a insulina, né, então uma paciente mais, mais delicada aí para o acompanhamento. Diabetes tipo 2, ela é a diabetes que está relacionada com o, o, a pessoa adulta, né, então... É um diagnóstico mais tardio ali na quarta ou quinta é, década de vida, né? E tá mais relacionado à obesidade, a mau hábitos, né? E a falência de dor do pâncreas que para de produzir a insulina. Existem alguns outros tipos genéticos, mas que são mais menos comuns, né? Então, basicamente, são esses três tipos que a gente vai falar mais a fundo aqui hoje, né? É, a diabetes gestacional é a diabetes que acontece na gravidez, né, em função da mudança ali, do, do aumento de alguns hormônios é, no corpo da mulher durante a gestação. E ela tende a acabar quando acaba, quando acaba a gravidez também, quando tem o parto. Uhum. E quais são os tipos de pressão alta na gravidez? Bom, então a gente tem quatro tipos, basicamente, né, então a gente tem a que todo mundo pensa primeiro, que é a pré eclâmpsia, né, tem a, a pressão alta da gravidez, apenas que é aquela pressão que, que aumenta depois das, da vigésima semana e que não tem as alterações que a pré eclâmpsia tem, que a gente vai falar mais pra frente. Tem a hipertensão crônica, então é aquela mulher que já tinha pressão alta antes de engravidar ou que a gente faz o diagnóstico antes das 20 semanas. Então, é muito comum a mulher não, não mede a pressão, sempre, né? A gente, às vezes, mede uma vez por ano, quando vai ao ginecologista, né? E, e, às vezes, não tem aquele diagnóstico de pressão alta. E, durante a gravidez, quando a gente começa a medir mais frequente, a gente tem esse diagnóstico. Então, é a pressão arterial crônica, né? E aí vai ter a pressão arterial crônica com a pré eclâmpsia sobreposta. Então, uhum. a mulher que, tem essa pressão, que já tem essa pressão alta antes de engravidar, ela tem maior fator de risco, né? mais chance de desenvolver a pré eclâmpsia E aí seria o quarto tipo de pressão alta na gravidez. Uhum. Então, vamos lá. Então, uma coisa muito comum que as mulheres pensam é todos os casos de diabetes, de pressão alta... A gente tem que adiantar o parto, Lu? Eu tô com diabetes na gravidez Eu tô com pressão alta na gravidez Meu parto vai ter que ser adiantado sempre ou não? Tem casos que a gente vai poder deixar nascer na hora que o bebê quiser nascer Na diabetes vai ter casos que a gente vai poder esperar o trabalho de parto Na pressão alta vai ser um pouco mais delicada essa decisão Vai depender muito do acompanhamento e de como que é né, o padrão dessa pressão alta, se os valores ficam mais altos, menos altos. Então, Mas... eu quero saber o seguinte. quero quero saber o seguinte. Quem é a mulher diabética e hipertensa? Quem é esta mulher que tem pressão alta, que tem diabetes, que pode deixar até a hora que o bebê quiser nascer? Quem é a mulher que tem diabetes, tem pressão alta e o bebê pode nascer a hora que ele quiser? É a mulher que vai ter um bom controle né, na diabetes da, dos níveis glicêmicos e na pressão alta dos, dos níveis pressóricos. E o bebê vai estar tá bem, né? Então, a gente vai olhar, como a Kézia falou no início, é uma balança o tempo todo. Então, a mãe tem que estar tá estável, mas o bebê também então a gente vai acompanhar esse bebê muito de perto com ultrassom e perfil biofísico e dobra. e é essa mulher que vai poder que a gente vai poder ser um pouco mais permissiva e deixar entrar em trabalho de parto né uhum. e no caso no caso da diabetes é, uma mulher que já tinha diabetes pré gestacional hum. ela pode entrar em trabalho de parto espontâneo só se ela não usar insulina, né? Exatamente. Aí não, não, não tem uma resposta única para todos, né? A gente vai ter que ver a questão do, do controle dessa glicemia. Se é, tem um controle bom, não está usando insulina, pode aguardar entrar entrada trabalho de parte espontânea. E não, tem, e não tem nenhuma alteração no bebê? Sim. Agora sim, é muito difícil a mulher com diabetes pré-gestacional não usar insulina, né? Eu acho que eu nunca vi, você já viu? Pois é, não, porque. Só se for tipo 2, é. né? Sim, é, claro. Só tipo se for um, tipo 2, né? Tipo 1, um, nunca vai acontecer. Porque tipo 1 um não tipo... existe, né? É, não. Inclusive vai ter se tipo muito, muito desafiadora de controlar, né? A, a mulher que tem diabetes do tipo 1. No tipo então dois. assim, gente, basicamente o que a gente vê Basicamente é o seguinte A mulher que tem diabetes, que vai entrar em trabalho de parto A hora que quiser, até 41 semanas É a mulher que desenvolveu diabetes na gravidez Está com um excelente controle Bebê de tamanho normal Peso normal, sem macrosomia, Sem polidrâmine, controles glicêmicos normais Tudo lindo, show de bola Basicamente, esta mulher diabética vai aguardar o trabalho de parto. E aí o bebê vai nascer quando ele quiser. Os guidelines, eles variam um pouquinho entre aguardar até 40 e 41 semanas, né, Lu? Exato, é, uh -huh. Isso a gente vê, eu vejo essa variação assim do, do consenso da Inglaterra. Fala que com 41 semanas pode oferecer indução, mas a mulher pode aguardar até mais se ela quiser. Se for que uma a diabética, Uhum. Mais permissivo, né? O americano a gente vê que bota um deadline ali com 41, né? 40 para 41. 40 para 41. É. para né? Você vê que o da Inglaterra, não, o sugerindo são 41, mas deixa, deixa a mulher escolher, assim. Não, não, não bota é, um, um deadline com 41, não. Uhum. É, é bem permissivo se o controle tá bom da diabetes excepcional, sem insulina, sem medicamentos, ok, gente? Então, basicamente, é essa mulher que não vai precisar induzir. Agora, a mulher que está usando insulina, que está com descontrole glicêmico, que está com sinais de que o bebê está com descontrole né, de peso, de circunferência abdominal, de polidrâmico, esses sinais, a gente muitas vezes precisa fazer interrupção da gravidez antes, certo? Certo. Bem... E qual que seria a meta, assim? Tipo assim, bem, imagina que eu tô grávida, tô com diabetes estacional, e aí assim, eu, eu não, não tô conseguindo controlar direito, tô fazendo dieta, mas aí as guloseimas não tão boas e e aí minha meu médico entrou com insulina e bem, e aí ele e aí até que o médico fala assim: "Não, vamos vamos controlar, vamos conseguir pra gente chegar em qual que é a nossa meta? 30 aí e... 39 semanas. A meta é 39. É, de uma paciente que tá difícil assim de controlar, a meta é 39. Por que esse número, né? Porque com 39 semanas, o bebê ele passa a ser termo, termo mesmo. Full termo que a gente Full fala, termo, né? Exatamente. Full termo. É o antes... termo completo. Termo completo. Porque antes disso, ele é termo precoce, né? Então, é de 37 a 38 e 6, o neném é termo precoce. Então, ele não é prematuro mais. Porém, quando ele nasce de, de uma indução, ou de uma cesárea, enfim, sem ser de uma maneira, de um trabalho de parto espontâneo, tem mais chances dele ter taquardia transitória, dele ter uhum. dificuldade de adaptação quando Tachineia. nasce. Desculpa, tacpneia, transitória, enfim, e, e mais dificuldade de adaptação quando nada Vamos explicar o que é isso, gente. É porque a gente fala muito disso, TTRN, né? Isso é uma coisa muito comum no nosso dia a dia, dos obstetras, dos neonatologistas, é, pra vocês que estão assistindo a live e talvez não entenda, é uma coisa muito comum no nosso dia a dia, aquele bebezinho, assim, ah, o bebezinho nasceu, passou ali um dia no CTI, sabe, gente, pra adaptar. Gente, isso é um crime, assim. Muito, eu atendi uma paciente ontem, meu coração do eu, Lu, doeu. Uma paciente que, que veio fazer consulta de ginecologia comigo, assim, de rotina, e ela estava me contando que o bebezinho dela estava sendo acompanhado porque tinha uma restrição de crescimento, e aí tava com o um percentil caindo, e porque a gente sabe que o ultrassom tem o erro do ultrassom, né? Uhum. E aí realmente por uma queda, de, uma, queda de, uma, uma queda no crescimento do bebê, foi realizada uma cesariana com 37 ou 38 semanas. E aí o bebezinho teve uma TTRN, que é um ataque piné transitório, e ficou dois dias no CTI, na hora que nasceu. E o bebezinho, o peso estimado era 2,4, nasceu com 3.100. Não. Então não era um ciúr, não era um bebê restrito, não era um bebê com alteração de crescimento Então assim, meu coração partiu, porque assim, tirou-se um bebê que a gente chama termo precoce Que a gente chama que é um bebê, não é prematuro, mas ele é imaturo, gente Exatamente. Então, por favor, por favor, vamos respeitar os bebês Gente, quando o bebê está pronto para nascer O trabalho de parto vai chegar É o sinal de que o bebê está pronto É o trabalho de parto Então assim, para a gente tirar um bebê de dentro da barriga A gente realmente tem que ter um motivo A gente tem que estar embasado em ciência para a gente Tem que ter dados científicos para a gente tirar um bebê A gente tem que ter certeza que aqui fora vai ter melhor para ele Sabe? E tem muita evidência científica de que o transom é rapeso, de que o transom tem dados falso positivos de bem-estar fetal, falso de, de, de, de mal-estar fetal. Então a gente está cansado de ver exame que está alterado e beta ótimo. Então a gente tem que ter essa sabedoria de analisar criticamente exames. Né? A gente sabe disso, não precisa ser velho na obstetrícia para saber disso, não. a gente aprende isso na residência, dos erros dos exames, tanto de ultrassom quanto de cartografia, né? a gente chama isso de falso positivo, o exame dá alterado, mas a pessoa está normal, né? nem está normal. Então a gente cansa de ver Ariana sendo realizada, com bebê ótimo, o bebê nasce retirado do útero com 37, 38 semanas, com bebê ótimo, mas ele não tá maduro, ele tem ataque piné transitório do recém-nascido. E aí ele passa ali um dia, dois dias no CTI, né? O que que tem? O que que tem que os estudos recentes mostram a maior incidência de doenças neurológicas e psiquiátricas em seres humanos nascidos com 37, 38 semanas. Então eu vou tirar esses seres humanos de lá se realmente for melhor para eles nascerem. Eu não vou tirar seres humanos da barriga da mãe deles antes de 39 se não for necessário. Não é isso, Luciano? Luciana? Exatamente. O nosso alvo é 39, porque os estudos mostram que 39 os fetos estão prontos para nascer. A maioria deles. A curva mostra que depois de 39, a gente tem menos complicações respiratórias, neurológicas, psiquiátricas no futuro, síndrome de pânico, depressão, ansiedade, toque. Tudo isso aumenta nas pessoas que nascem em 37, 39, gente. Isso é dado científico. Então a gente não pode sair por aí tirando os bebês sem realmente ter evidência de necessidade disso. Então a gente tem que controlar a diabetes E se realmente tiver um descontrole importante A gente tem critérios para isso A sociedade de endocrinologia de obstetrista Tem critérios bem estabelecidos Não é o que o seu obstetra acha, que o seu endocrinologista acha, não A gente tem critérios, né Lu, para isso Tem protocolos rígidos, rigorosos Que são seguidos pelas equipes multidisciplinares de obstetriz no mundo inteiro então é isso que a gente segue, né, Lu? É isso que uhum, a gente né? segue para poder interromper as gravidezes. Então é importante as mulheres entenderem que a obstetrícia não é feita assim, ah, porque minha médica achou, né? Que era melhor tirar o bebê. Não é o achismo do médico. A gente <risos> segue todos os comum, <risos> né? É. Tem muito problema, ah, mas... ah, porque não, a minha sabe é... médica... tá então. sim. Ah, que é médico com medo. A gente não tem que fazer as coisas baseadas no medo. Não, a gente toma as decisões baseados na segurança. A gente faz obstetrícia baseadas na segurança, jamais baseados no medo. Quando a gente indica a indução de um parto para um bebê que a mãe tem diabetes, tem hipertensão, é por causa da segurança para aquele bebê, aquela mãe, jamais que nós temos com medo de alguma coisa. Né? Exatamente. Ah, essa paciente me contou E eu fiquei com uma dor no coração Ah, doutora Kézia, mas né A médica resolveu tirar o bebê Porque ela ficou com medo né? Ela estava com medo, porque o bebê estava pequeno Então dor no coração Ela tem medo porque o bebê Está pequeno dentro da barriga Mas ela não tem medo Do bebê sair imaturo E ficar no CTI Com tanto de bebê no CTI Pegando infecção no CTI Com taquipneia transitória Chance de icterícia, chance de ter doenças psiquiátricas e neurológicas na vida adulta, de ter asma, de ter diabetes, obesidade, todas as complicações que ele tem mais chance. Eu fico impressionada como esses medos as pessoas não têm, né? Fora a cesariana que foi feita, né? É. Que é outra, que é outra coisa importante, né, Lu? Nesses casos aí, então, de uma mulher que está com a diabetes, é, a média 39%. Então, a mulher, mulher que está que, que controlada usando insulina chegou em 39. O que, que, que, que vai fazer então? Então, é, bom, eu acho que. Só falar um pouquinho então, como é que funciona esse controle, né? Você falou que a gente tem protocolos, que isso é feito de uma maneira né, assim, é, baseada em evidências. Então, como é que a gente vai fazer? A mulher que tem diabetes. Ela vai medir a glicemia capilar dela, ou seja, ela vai fazer um furinho no dedo, vai pinhar uma gotinha de sangue no aparelhinho e o aparelhinho vai mostrar pra gente um valor. Esse valor é o valor da glicemia capilar. Então, todo dia ela vai medir pelo menos três vezes essa glicemia capilar e vai anotar num caderninho. E aí, a gente vai fazer uma, o que a gente chama de curva glicêmica. E aí, essa curva glicêmica, ela tem que estar tá pelo menos 20%, pelo menos 80% dos valores tem que estar tá dentro do que a gente espera de adequado ali para aquelas para aquelas medidas, né, então ela vai fazer esse acompanhamento, além disso, vai fazer dieta, né, vai fazer um acompanhamento com uma nuca de preferência e exercício físico, se não tiver nenhuma outra contraindicação. Então é assim que a gente vai tentar controlar a diabetes da mulher e é assim que a gente vai ver quando a gente fala, né, a mulher está completamente controlada, então é essa mulher que faz essas medidas e que tem os valores dentro da meta, pelo menos 80% deles. Certo? E Sim. que o bebê tenha o peso adequado. Por quê? Por que a gente está falando tanto dessa questão de, de tentar chegar às 39 semanas? Porque é, quando a gente chega nas 39 semanas, a gente tem mais chance de, de uma indução do parto pegar, né? A gente tem menos chance do bebê ter a taquipineira transitória, enfim. Então, tô, esse é o nosso principal objetivo. É, e por que, que a gente não vai deixar passar das 39 semanas, né? Em alguns casos, principalmente nos casos que ela está usando a insulina. porque a gente quer evitar? Principalmente a macrosomia fetal. O que, que é a fetal? É quando o bebê ganha peso exageradamente. Né? Então, isso é, prejudica uma indução, aumenta é, taxas de cesariana, aumenta taxas de complicação num parto normal... Então, é uma indução que pode falhar, é um, se pegar, o parto normal pode parar de evoluir, né? O para de descer. E, às vezes, quando, quando desce, se for um bebê macrosômico pode ter o que a gente chama, que é uma das complicações mais graves da obtebrícia, que é a distócia de ombro. Né? Então, o objetivo todo é esse. A gente não quer que o bebê cresça exageradamente justamente para isso. para diminuir a taxa de cesárea, diminuir a taxa de complicação durante o o trabalho de parto. Mas, agora respondendo o que você tinha perguntado, é claro que a gente não precisa fazer uma cesariana quando der 39 semanas. A gente pode induzir esse bebê, né? Inclusive, é importante para ele, é importante para a mãe. O parto normal, ele não está contraindicado. Se estiver tudo bem, né? Sim né gente, é, aqui no Brasil é incrível como que as pessoas ainda não estão acostumadas com a indução do parto, indução que é meio tabu ainda, né, quando a gente precisa interromper uma gravidez, as mulheres ficam assustadas, assim, nossa, mas vai demorar dois dias nossa, mas demora muito, mas eu vou sofrer muito, mas vou ter que tomar anestesia também não quero, então quero cesárea ah, só queria parto normal se fosse espontâneo, se fosse mágico, se fosse chegar na maternidade com 8 centímetros, pular na banheira e pegar o menino. Agora, se for ficar é, o dia inteiro no hospital, botando comprimido, passando um balão, sofrendo, não quero mais. Gente, mimimi, mimimi, mi. ema, ema, ema. É, eu, eu falei com o paciente esses dias que está com pré-eclâmpsia, né, conduta conservadora, porque ela está com poucas semanas, mas eu falei com ela, a gente riu Ela falou assim, doutora Késia, Mas se tiver que nascer prematuro Por causa da pré-eclâmpsia Ainda assim vai ser parto normal Eu brinquei com ela e falei assim Ô oh, fulana é, Se você fosse um útero O que, é que você preferiria? O que, é que seria mais fácil para você? Te abrir por baixo Onde já tem uma portinha Que foi feita para isso inclusive Você foi modelado Todo para suas fibras se abrirem embaixo ou cortar você pelo pescoço? Falei isso para ela assim: o útero, gente, foi feito. Ele não foi feito para ser cortado, gente. O útero não está afim de ser cortado. Ele não está afim de a gente cortar as fibras musculares dele O útero foi feito para ser aberto por baixo São três camadas de fibras que se contraem harmonicamente Durante o trabalho de parto o parto induzido é parto A diferença é que ele vai iniciar-se de maneira artificial Ele vai responder aos hormônios que nós estamos colocando lá dentro Os hormônios não estão vindo do eixo aqui do cérebro da mulher Estão vindo pela vagina ou pela veia Mas é um parto O útero não está sabendo de onde estão vindo os hormônios Não, ele está contraindo e está abrindo uhum. É um parto Tá? o seu parto também durou dois dias, só que você não viu os hormônios sendo produzidos lentamente. Infelizmente, nós não temos hormônios para ficar te aplicando em casa, porque no seu parto natural foi em casa. Começou os hormônios lá. A gente faz tudo isso no hospital, porque os hormônios são controlados, a gente tem que te dando isso lá. E aí a gente tenta fazer isso lá, nós de uma maneira mais light. Você pode levar livros, relaxar lá, né, num apartamento. Você tenta montar aquilo lá da maneira que fique mais relaxante para você. Pra que ter pressa? Você ficou nove meses com o na barriga e vai ficar agora 21 anos carregando ele no seu colo, sem dormir, pagando as contas dele. Por que, que você tem que ter pressa, gente? Espera dois dias, três dias para ele nascer. Depois você vai ficar tantas noites sem dormir, nem vai se lembrar dos dias que duraram a indução do parto. Mas se você cortar o seu útero pelo pescoço, você vai se lembrar tanto do dia que você escolheu cortar ele, porque quando você levantar da cama rápido para pegar o neném... Ai, meu útero que eu cortei. Entendeu? Então vale muito a pena você induzir. E outra coisa importante que eu falo é, que é o seguinte. Um parto induzido é demorado, é difícil, é doloroso. Mas aí ano que vem, quando você engravidar de novo... Vai ser rápido e fácil o seu parto. Se ele for espontâneo se ele for induzido. Então toda vez que a gente tem um parto difícil... Vai valer a pena, nem que seja para o próximo parto, que vai ser um parto mais fácil. Então, não fuja das dificuldades da vida. Não fique fugindo de um parto induzido para uma cesariana. De maneira alguma, se você tiver indicação de um parto induzido, não fuja parto de uma coisa super normal e comum no mundo inteiro. Aqui no Brasil, as mulheres ficam nessa, nessa coisa do parto induzido, assim. Vamos induzir isso à obstetrícia, né, Lu? Isso é. que a gente sabe fazer, gente. A gente, a gente é, é pago para induzir parto. A gente é especialista nisso. A gente sabe todas as técnicas de indução de parto. Indução mecânica, indução química, indução com prostaglandina, indução né, com ocitocina, né, indução com dinoprostone. A gente está aqui para isso, para monitorar vocês, os bebês, induzir parto. Cesariana, o que, que que seu preceptor da residência falava? Qual okay. que era o bicho fazer macaco? Que fazia Cesariana? <risos> macaco. Cesariana, qualquer cirurgião faz. Cesariana é uma cirurgia, né? E a arte da obstetrícia é isso. É a gente estar tá aqui juntos para a gente ajudar o seu corpo a parir o seu bebê. Claro que a indução pode falhar. E também assassinos falam isso, né? Ah, mas eu vou induzir o parto, induzir, induzir. E depois pode parar e virar uma cesárea, né? Então, vira uma cesárea. O trabalho de parto também pode virar uma cesárea, né? Esse argumento é não faz sentido. Então eu não vou casar, não. O casamento pode dar errado, virar um divórcio. Hoje Já vou divorciar de uma a vez. As <risos> taxas tá, são, são altíssimas, né? <risos> Então, diabetes, já falamos, né? Já Então, diabetes, é, mas se, então vamos falar assim, a, a meta é 39, mas e se não chegar em 39? Se não chegar em 39, a gente vai precisar interromper antes, né? O, quando os níveis glicêmicos não estão adequadamente controlados, isso é risco para o bebê né? então nesse caso é o que a gente estava conversando né então lá dentro do útero não está mais tão seguro quanto vai estar aqui fora então aí a gente assume o risco né de, de ter alguma complicação depois do neném nascer a gente assume o risco de, de trazer um bebê prematuro né para para a vida mas porque às vezes ficando lá dentro do útero ele vai estar tá, vai ser pior para ele né então aí é aquela decisão difícil que a gente vai ter que ir tomando e aí, vai ser cada paciente, não existe, um, não existe um padrão, né? A gente vai ter que ver caso a caso cada paciente. Às vezes, não é uma decisão a gente vai tomar ali na hora, a gente vai tomar essa decisão ao longo de, de um acompanhamento de alguns dias, enfim. E, e aí, a gente vai, vai, vai induzir, né, esse parto, ou, em alguns casos, vai ter que ser a mesmo, né? Por exemplo, quando o bebê ele tem mais de 4 quilos. Esse, esse valor, ele varia também, né, 4 quilos para para alguns protocolos é 4,5 e meio para outros mas aí vai ser que seja cesariana, né é uma é uma indicação mais mais precisa aí que a gente tem e é isso. então diabetes é isso né então agora vamos para pressão alta tá pressão alta gente para quem é velho como eu eu eu fico muito triste que os protocolos mudaram né? A Lu não pegou isso é, Na minha época Pressão alta A gente deixava a gente, dando, a, gente, a gente controlava a pressão E deixava nascer a hora que quisesse Inclusive pré é, Sem critério de gravidade Hoje quando eu falo isso Para o povo novo, eles até, eles até arrepiam os cabelos Eu falo, <risos> não, a gente Ficava acompanhando a pressão da paciente Chega em 40 semanas ah, Eles arrepiam porque os estudos mostraram que você passar as 37 semanas, você aumenta muito o risco de complicações, que são descolamento de membranas. Olha, a Mama Care Oficial está falando aqui, ó, minha irmã pertence está induzindo agora lá nos Estados Unidos. Com quantas semanas, Mama Care Oficial, conta aí para nós, quantas semanas que ela está induzindo lá nos Estados Unidos? 37 semanas? Confirma para nós que o protocolo dos Estados Unidos a é 37 semanas do Colégio Americano de Ginecologia e é o que a gente segue hum. aqui, né? Que antigamente, há muitos anos atrás, não 15 anos atrás, a gente poderia, se fosse hipertensão crônica, se fosse pré-eclâmpsia leve ou hipertensão gestacional é, controlada, a gente poderia passar. Vamos ver o que ela responde. Ah, 39 semanas. 39 semanas. É, deve ser hipertensa crônica, né? Bem controlada. De fato, quando a gente consegue controlar a hipertensão crônica, a gente pode ir até 39 semanas. Então é isso, né, Lou? E se não tem uma alteração do BENEM, né? A, então, a, a pré-eclância é que a gente não pode. E a hipertensão gestacional também, né? Também não, porque né, o argumento deles é que a hipertensão gestacional está a um passo de virar pré-eclâmpsia. Então. E, na verdade, também os benefícios é, pere não foram suficientes para correr esse risco, sabe? Então, é por isso que... que então, vamos tá... lá. A Michelle está perguntando aqui, ó Michelle C. A Pereira. Sou hipertensa, pressão controlada. Tem interromper antes das 40? Bom, antes das 40, provavelmente, sim, né? Com 39. Então, é isso que a Lu está falando aqui. O que é. os protocolos recomendam hoje... Michele, é 39, sabe? É isso que a gente tá falando, assim, olha. Se a mulher já é hipertensa, igual quando a mulher também é, é um pouquinho diferente da diabética. A mulher que já é diabética, bem controlada, ela vai até quando for. Uma mulher que já é diabética gestacional, né? Uhum. Não é uma mulher que já é diabética. Se a mulher já é hipertensa, recomenda-se induzir com 39. Né, Lu? Não, não, tem, não é. tem mais recomendação de deixar e até entrar em trabalho de parto. Os benefícios de com tipo de gestação, eles não superam os riscos dessa, dessa pressão, dessa hipertensão virar uma preeclâmpsia e de ter comprometimento da mãe e para o bebê. Então... É, mas claro, Michele, que é, essa questão toda assim, é a recomendação dos guidelines. É, é importante você saber quais são esses riscos. E claro que a sua voz é ativa. Pode falar assim, eu quero correr esse risco. Não é que você vai ter pré-eclampsia, você vai ter descolamento de placenta, você vai ter complicações, né? Você tem que saber, assim, tem esses riscos, mas você, às vezes, quer aguardar o seu trabalho de parto. E quer medir a pressão todo dia, depende muito do seu acompanhamento, sabe? Você prefere correr esses riscos do que passar por uma indução. Sabendo o que é uma indução, né? Assim, às vezes o colo da mulher está muito imaturo, vai ser uma indução mais prolongada, né, Lu, eu acho que cada caso é um caso, você estando é, com pressão muito bem controlada, que não, nunca teve descontrole, você pode discutir, é, aguardar mais, sabe? É, os, os protocolos, eles são. Eles são para a população, né? Eles são a nível de, de, de, de saúde pública, né? Então, é. eles têm que cobrir. E, e beneficiar a maior parte ali, né, dos... dos... O que é diferente da de uma mulher então... que sempre teve a pressão normal e de repente eleva a pressão. Exatamente. Isso é diferente, gente. Porque isso aí é hipertensão gestacional e ou uma pré eclâmpsia né? É diferente da mulher que sempre foi hipertensa que a gente já vem acompanhando e aí ela não fez suficiência placentária, né, o bebê tá bem, peso bom, essa mulher não vai descompensar agora. Assim, pode descompensar? Pode, no finalzinho ali. Mas a gente tá acompanhando ali, sabe? Uhum. Ela vai fazer uma coisa agora, ela pode fazer uma coisa agora, mas a é diferença de uma mulher que de repente aparece uma coisa que a gente não sabe de onde vem, a gente não sabe se é um pré-clama de superstição excepcional. a gente tem uma proteína negativa, mas pode ser que amanhã ela positive, né, Lu? E a pré eclâmpsia é uma doença, gente, que afeta múltiplos órgãos. E, e isso para muita gente né? não tem uma ordem. Então, exatamente. Então, ela, ela pode, pode aparecer primeiro uma pressão alta, pode aparecer primeiro uma alteração no bebê, pode aparecer primeiro uma proteinúria, né? Então é... Ela, ela é sistêmica, ela afeta vários órgãos e ela não tem uma ordem. Então, Sim. é por isso que quando tem algo agudo né, na gravidez, como um aumento de pressão é, de uma hora para outra, a gente tem que ficar muito atento. E é por isso que os estudos mostram né, que, que interromper a gestação antes ela é benéfica. Por mais que a gente já, já falou de todos aqueles malefícios né, da, gente, da gente interromper a gravidez antes de 39 semanas, de tão grave que é, né? Então assim é, um, é mais um só, só para identificar o quanto é grave, né? Então por isso que a gente corre esse risco de trazendo nem antes para evitar de que essa, de, de que a pré eclâmpsia se desenvolva mais. A Michelle está perguntando aquilo, o que seria pré eclâmpsia? O que é pré eclâmpsia? Bom. Pré-eclampsia, então, é uma doença que é uma doença que acontece na gravidez. Ela acontece na gravidez após 20 semanas. Né? É uma doença sistêmica e, e ela acontece pela, pela alteração ali mesmo da gestação no nosso corpo. Tem, então, aí ela pode afetar. O, o, o sistema mais comum, na verdade, da pré-eclampsia é a pressão alta. Né? Então, muitas vezes a gente fala de pressão alta na gravidez, a maioria das pessoas vai pensar em pré-eclampsia. Mas, é, na verdade, isso é só o que a gente vê, né, muitas vezes. Então, ela pode afetar ali também o, o, o fígado, alterando as enzimas hepáticas, alterando a, a, a, a coagulabilidade da mulher, né. Então, o sistema de, de coagulação aí da mulher, as plaquetas. Pode afetar o cérebro, pode dar a eclâmpsia, que é a convulsão, né. Então, às vezes, as pessoas acham que a eclámpsea é a doença mais comum, que mais acontece, mas não. A pré-eclâmpsia é que é o mais comum e que é o que eu estou falando agora, né? Então, a convulsão é, é a que é, e todo esse resto é a pré-eclâmpsia. Vai alterar o, o, o rim também, então vai ter proteína na urina. Normalmente, né, os, os adultos não, né, não grávidos e grávidos, a gente não elimina proteína na urina. Os rins filtram isso, né? Então, tem uma lesão renal que vai causar a proteinúria, que é, é essa eliminação aí de proteína na urina. É sinal de que tá, alguma coisa tá acontecendo errado lá no rim. Vai é alterar também o, a placenta, né? Então, tem uma, pode ter uma insuficiência placentária, pode ter uma, uma alteração do crescimento do bebê. É, o SIUR, que a gente fala, né? Que é o crescimento é, intrauterino restrito ou uma alteração do Doppler do bebê. O Doppler é o um fluxo sanguíneo pela placenta e pelos vasos do bebê. Então, por isso que a gente fala que é uma doença sistêmica, porque pode alterar todos esses órgãos é, E o tratamento definitivo dessa, dessa doença é o parto, né? Então, assim que faz o parto, tirou a placenta, o neném tirou a placenta, a tendência é de tudo voltar ao normal. Uhum. Nos próximos dias ali, né? Então, e aí, eu... a Fabrícia está perguntando o seguinte, o tratamento é o parto, ok. Mas aí, até quantas semanas que deve acontecer, então, esse parto, Lu? Com a pré clama até 37 semanas. Ok. Né? Então, é... gente, eu vou dar só um exemplo para vocês. Eu estou com uma paciente que... Ela teve uma alteração no ultrassom. A gente faz um ultrassom é, com 12 semanas de gravidez hoje. A gente já consegue calcular o risco da mulher ter preclamante na gravidez. Se o risco é alto ou baixo, tá? Não é se ela vai ter ou se não vai ter. E quando o risco é alto, a gente já fica mais atento. Ela toma um medicamento para diminuir o risco. Então eu estou com um paciente assim, e aí com 32 semanas ela fez um outro ultrassom e estava com o líquido do bebê diminuído. Isso já também acende uma luzinha, que pode estar tá começando uma pré-eclâmpsia. E aí a gente fez um exame de proteína, porque um dos sinais da pré-eclâmpsia é perda de proteína nos rins. Ela estava com pressão normal Porque a, é aquilo que ela falou A, a pré eclâmpsia é uma doença que afeta múltiplos órgãos Pode estar com pressão normal Porque não teve lesão entre nos vasos sanguíneos Mas já pode estar tendo lesão no rim Então a gente fez exames Todos os órgãos já tinham lesão no rim Ela já estava com perda de proteína nos rins Então ela já está com pré eclâmpsia Mas a pressão ainda está normal Então Ela está com 33 semanas agora Está com 33 semanas agora só que está. É, a gente não vai interromper a gravidez, vamos esperar 37. Então, muitas vezes, a gente vai acompanhando. Se ela tiver uma coisa que chama critérios de gravidade, é que a gente interrompe a gravidez. Então, quando a mulher tem pré eclâmpsia antes de 37 semanas, a gente só induz o parto quando tem critérios de gravidade. O ideal é chegar em 37 semanas. Nem sempre a gente consegue, né? Às vezes a gente tem que induzir o parto antes, porque a gente tem alteração desses órgãos-alvo: do cérebro, do fígado, dos rins, ou até dos vasos sanguíneos, ou da coagulação, né? Da medula. E aí a gente precisa induzir o parto por questões, ou então por questões do próprio bebê, porque a placenta pode ficar insuficiente por causa da pré-classe. E aí, a gente tem sinais no bebê, essa é suficiência. E aí, a gente tem que induzir o parto mais. É. E aí, a gente tem que induzir antes de 37. Então, o ideal o alvo é 37. A gente não passa as 37 com pré-eclápsia. Tá bom? É, exatamente. É, eu ia falar justamente isso. 37 semanas sem critério de gravidade. Com critério de gravidade, aí. Vai depender desse critério, né? Muitas vezes a gente vai ter que fazer antes, com 34, às vezes antes, dependendo do bebê e dos sintomas aí, do tanto que a gente consegue controlar essa mãe. Né? A Leide perguntou o seguinte, é possível em uma gestante ter a pressão baixa na gestação e de repente ter uma hipertensão? Super sim, possível, é, Leite. Justamente isso, né? É, justamente isso. Às vezes, muitas vezes, a mulher fala assim: gente, mas a minha pressão é 10 por 6. De né? repente, a, a pressão dela está lá 14 por 9. E, na verdade, uma mulher que tem a pressão 10 por 6, uma pressão de 14 por 9 para ela é muito alta, né? E Então, isso pode acontecer sim. É justamente isso que a gente quer. Evitar, enfim, todos esses exames que a Kézia falou, né, desse ultrassom que a gente faz, desses sinais que a gente avalia, né, a gente avalia o histórico da mulher, o histórico familiar, os exames da mulher, para ver fatores de risco. Quando tem fatores de risco, a gente vai tentar evitar justamente isso. Às vezes a mulher tá ali com a pressão normal e a gente tá usando as medicações que ajudam a evitar aí essa pré-eclâmpsia. Porque, sim, é super possível que isso aconteça. Uhum. Alguém perguntou se indução é cesárea. Isso a gente já falou, né? Indução, na verdade, a gente vai tentar fazer a mulher entrar em trabalho de parto com medicação. né O processo que ia acontecer naturalmente no corpo, a gente faz com medicação. E pode ser feito né, dependendo do, aí a gente, a gente sempre vai ter que individualizar, né, dependendo do bem-estar do bebê, a gente vai fazer um ultrassom detalhado com dupla para ver o peso, se está adequado, a gente vai fazer uma caixa que é o que vê o bem-estar do bebê naquele momento. E estando tudo bem, tendo um peso adequado, que a gente considera que esse bebê vai, vai ter reserva, vai ter condições de passar por um parto normal, a gente induz em alguns sim. casos né, em alguns casos de crescimento é, uterino restrito enfim é, quando com o bebê mais mais mais debilitado enfim mais já em sofrimento muitas vezes não vai ser seguro para ele mas a nossa o nosso objetivo é sempre que possível fazer tentar assim o no parto normal induzindo com medicação sim é, sempre quando a gente atende a mulher e ela está com pressão alta né ou com pré a gente sempre pensa, assim, como é que tá esse bebê? Porque tanto a hipertensão gestacional, quanto a mulher hipertensa, quanto a preclampsia, são doenças que podem causar lesões nos vasos sanguíneos. E a placenta nada mais é do que uma esponja de vasos sanguíneos, né? A placenta, ela é um, um lago, gente. A placenta. Quem já viu um, um desenho esquemático da placenta? Ela é um, uma árvore, assim, ó, e, e os galhos da árvore são vasos sanguíneos, ela é toda de vasos sanguíneos. Então, essas doenças são doenças vasculares, né? Tanto a hipertensão, quanto a hipertensão gestacional, quanto a pré -eclâmpsia. E é muito comum ter lesão placentária e prejudicar a nutrição do bebê. Então, sempre quando a gente está acompanhando mulheres com essas doenças, a gente também acompanha a nutrição fetal, o desenvolvimento fetal, o crescimento fetal. Se a gente tem um bebê em boas condições, a gente vai partir para a indução do parto. Por que isso, Kézia? Por que, que a indução do parto, o bebê que não está em boas condições, não pode? Ora, porque durante o trabalho de parto, o bebê sofre uma hipóxia. O que é hipóxia? Momentos de baixa oxigenação. Mas isso já é normal. Todo feto já vive sobre baixa oxigenação, tá? durante o parto vai ficar mais mal oxigenado ainda. Ok, todos nós que nascemos de parto normal, passamos por isso. E não saímos lesados. Haja vista que, olha aqui, o parceiro vestibulado da FMG, fiz mestrado. E tantas pessoas nasceram de parto natural, com bastante contrações na cabeça e não tiveram nenhum problema. O trabalho de parto, ele diminui a oxigenação dos bebês. Ótimo, maravilhoso, não tem problema. Mas isso, em fetos que já estão no processo de baixa oxigenação, de uma hipóxia crônica grave, isso pode causar uma coisa que chama asfixia fetal. Com uma, um baixo pH no sangue fetal, chama-se acidose fetal. Isso daí é muito ruim para o bebê. Então, existe também por protocolos, né? Padrões de segurança para indução de fetos de mulheres com doenças hipertensivas. Então, nós, para induzir parto, de, qualquer indução, tá, gente? De mulheres sem nenhuma doença, mulheres querem induzir por conveniência. Mulheres querem induzir por 41 semanas, por diabetes, por pressão alta, qualquer doença. Nós temos um protocolo de exames, de avaliação, de bem-estar fetal. Para só então a gente liberar esse feto para seguir com a indução. E mesmo assim a gente monitora o bebê durante todo o processo de indução. É assim que a gente acompanha com segurança esses bebês. Isso. Mas alguma Porque... coisa, louca. Não, exatamente isso. Porque por mais que a gente tente imitar o que o corpo faz, é um, é um processo que não é natural, né? Então a gente precisa acompanhar esse bebê o tempo todo. É um bebê que tá, vai estar tá com mais risco, sim. Aí já vem de novo. Mas por que ainda faz cesárea? Porque apesar disto, é melhor para o bebê, vejam bem. O bebê sai melhor quando ele nasce pela vagina. Quando ele nasce, dizendo essa diminuição de oxigenação aí, durante a trabalho de parto, a grande maioria dos bebês nasce melhor. Esse processo das contrações estimula a formação de hormônios no bebê, de... Pneumorso tipo 2 do pulmão Então ele respira melhor Tem menos asma, menos doenças inflamatórias no pulmão Menos alergias Ele pega a flora da vagina da mãe Então tem inúmeros benefícios Mesmo parto induzido Então gente, não há dúvidas Que na grande maioria dos casos Indução do parto é o Melhor caminho A cesariana É para casos bastante Reservados então, se assegure, tenha monitorização segura para o seu bebê e para você também. Tenha pessoas, médicos, enfermeiras que saibam monitorar você e cuide bem de sua saúde. Quer falar mais, Lu? Não, acho que você finalizou muito bem, é isso mesmo, a gente tem que ter todo esse, esse estudo, esse conhecimento, mas a gente tem, tem que sempre ter uma equipe né, perto da gente que vai acreditar nas mesmas coisas que a gente. Senão, não adianta, né? Isso mesmo. Tem só uma pergunta aqui da Brena, Hipertensa crônica, 330 semanas com proteínúria de 400. Brena, na verdade, você está com proteinúria de 400 e foi em 24 horas, isso já é pré-eclâmpsia, né? É. Já é pré eclâmpsia então já precisa de um acompanhamento mais rigoroso. É, tem, que como, é. tem que ver como é que sim, era sim. Antes de ela dela engravidar, né? Porque às vezes ela já tinha ah, um renal antes de engravidar. Mas se alterou agora, depois de 20 semanas, é pré eclâmpsia já. Tem que tem que, tem que olhar isso aí, olhar direitinho. A Fabrícia perguntando: diabetes gestacional descontrolada é até Diabetes estacional descontrolada? Depende, né? De quanto descontrolada é, é isso? É, se mas... der para segurar, até 37. Mas se não der, até antes, né, Lu? Exato. Não é, é, a gente falou muito de, de, de pré-eclampsia, né, mas da diabetes a gente não falou tanto. Os níveis glicêmicos muito altos, eles são muito prejudiciais para o bebê. né? E o, e o mais grave de acontecer é né, o que mais preocupa a gente, é justamente o óbito fetal, né, por essa variação aí de glicemia. Então, se ela tem um, um, um pico de glicemia, depois ela tem uma hipoglicemia. Então, casos muito descompensados, muito descontrolados, que tá afetando o bebê, a gente vai precisar interromper antes. E aí, esse antes vai depender de quando, da paciente, né, do caso. Bem, gente, se ficarem mais dúvidas, vocês mandem aqui que a gente responde para vocês depois. Lu, muito obrigada. Obrigada a você. Foi um prazer estar aqui. Então, até, até amanhã. A gente se vê lá amanhã ou depois na Vila. Combinado. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau. tchau, tchau.